Uh, vamos abrir, eu gostaria primeiro de dizer para vocês sobre as essências e as vibrações, as frequências que eu estou fazendo. Para quem quiser receber frequências, eu vou explicar direitinho o que é. Eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio. E para quem quiser receber, uh, quiser ver o que, que é, o que, que são essas frequências, é algo novo que eu estou desenvolvendo agora e tem dado muito, muito certo. Em, em breve vai, já vamos ter alguns, algumas demonstrações, tanto no Face, como no Instagram, principalmente no Instagram. né? Essas frequências, elas inibem tudo aquilo que te faz mal. Armem ah, tudo, sim, tudo, tudo eu não preciso nem me movimentar em nada. Simplesmente, a radiestesia, uh, simplesmente os gráficos, juntamente com a radiestesia, os, os gráficos radiestésicos, né, radiônicos eles vão mostrar o que você precisa. E atinge todo o seu emocional. E a maior parte das nossas doenças que são, na verdade, quem adquire, quem desenvolve as doenças são os doentes, e eles pegam as doenças devido, né? os doentes ficam doentes, devido à a, a falta de organização emocional. E essa falta de organização emocional... Uh, vem mais para cá, receber você a, a falta dessa organização emocional... Ela, ela começa a inibir né? o funcionamento da malha neural, que são todas as células que, que vão organizar o seu corpo. A mesma malha que nós temos no corpo, né? que, que envolve o, todo o nosso processo neural, é, tu, todo, todos os meridianos, enfim, todo o nosso funcionamento é a mesma que envolve o planeta. Né, não é a, é a mesma assim, faz o mesmo efeito, é o nosso campo de proteção. E esse campo de proteção ele começa a quebrar. O que, que é quebrar? É como se fosse uma, uh, um, um, vai, vamos dizer, você pega uma teia e, e rompe essa, essa, essa teia. E aí, aquela frequência, a energia, né, a vibração nas células inibem, elas não continuam. E quando elas não continuam, as doenças aparecem. Aí você diz assim, mas é genético. Sim, é genético porque eles também adquiriram desse jeito. É genético porque aquilo vem... Desde a sua infância, já veio no DNA do papai e já veio no DNA da mamãe. Né? Então, o sagrado feminino, no momento de aceitar aquela semente, que é a, a, a, a, o, o, o, o reproduzir, o plantar, aceitar aquela semeadura, de uma certa forma, ela inibe o que é de melhor, sem perceber, porque ela ainda não está no sagrado, né, que a mulher, ela está no doente ainda, ela está nas deformações, sem perceber, inconscientemente, ela está nas deformações das informações de crenças, as, essas informações de crenças são deformadas, então, o sagrado para elas chega a ser inibido, e, e no homem ele vai como se fosse uma força só sexual, instintiva, animal, que é o sagrado também, mas ele ele macula essa imagem, essa essa sensação. O que que acontece? transmite para aquele embrião que, naquele momento, vai ser formado, aquele espírito que vai vir e vai receber a, a, as informações celulares, já recebe deformadas. Deu para entender? Deu? Uhum. Deu. Deu, né? Deu. Nós estamos aqui com a Isadora, Deu. que vai ajudar, né, Isadora? Sim, sim. Então, essas informações... Elas começam a tomar conta dessa malha neural, ou seja, do cérebro que envolve tudo isso, e as doenças vão, né? Vão se expondo, as doenças vão aparecendo, e tudo isso fica tudo, é, isso, tudo isso fica sujeito a, a ter sérios problemas a partir do momento em que aquele embrião se forma, né? porque o espírito dele, naquele momento do embrião, ele está dormente. Ele não está naquela frequência ainda de, de, de começar a, a, a tomar... Ele só protege aquela, aquele embrião, aquela semente, porque ele vai começar a ter a lucidez, a partir do momento em que ele vem para o planeta, em que ele vem à luz, por isso que se chama virar luz. Só que ele vem à luz de acordo com as informações celulares, mas não espirituais, porque ainda está dormente. E as informações celulares passam a ser extremamente fortes. Quando nós colocamos essas frequências juntamente com a energia fria vibracional, que é sem comentários, né, é algo fantástico. Quando nós colocamos isso, e quando nós colocamos a radiestesia magnética imantada, uma que vem das estrelas dos pleiadianos e a outra que vem da terra, da mãe terra, do sagrado feminino e do sagrado masculino, eles se unem, né? Nessa frequência que eu faço, que eu trouxe até a garrafinha, se você puder pegar lá na minha bolsa, Isadora, e, e, ponho no, e ponho lá nos gráficos, junto com a pessoa, faço né, o, o que precisa ser feito, coisas que começaram a vir agora para mim. Aqui estão as frequências. né Aqui. É, começam a vir para mim. E, e juntamente com a pessoa, aquilo vai vibrando e vai entrando na, na, na, na necessidade da pessoa. Gente, o resultado é fantástico. Eu vou dizer para vocês, faz uns 20 dias que eu comecei, nesses 20 dias, Isadora viu... Eu vendi, foram praticamente mais que 35 frequências. E as pessoas que estão levando estão indicando outras, inclusive fora do estado. Exatamente. Né? Uhum. Goiás, Mato Grosso, uh, Florianópolis, vamos enviar. Sim. E daqui de São Paulo. A coisa está fantástica e com pouco tempo dinheiro com, com pouco investimento você vai investir muito em você então vocês vejam bem registro da memória celular frequências radiestesia magnética mandada para quem for fazer o curso inclusive já vou ensinar as frequências né como a pessoa vai fazer isso para passar para os outros porque faz sozinho com os cristais e com o pêndulo de cristal, e, e tira a queimadura, tira tudo, viu, gente? Bom, isso é a energia fria que faz, né? Há muitos anos, foi assim que eu comecei. E depois, a radiestesia magnética mantada energia fria, e vocês vão estar tá aptos e prontos para a vida. Tira dores musculares, desenvolve a sexualidade, atrai prosperidade, dinheiro. Por quê? Você tem trava na coluna. Por que, que você tem trava na coluna? Você pode ter muito dinheiro, mas tem a coluna travada porque a tua vida se fixou naquilo. O teu foco foi aquele. O teu foco não foi viver para ser livre. O seu foco foi viver para ser aprisionado nas rendas financeiras. Ah, a gente não precisa, precisem muito. Uhum. Nós estamos no mundo da matéria. Mas não fazer disso o objetivo principal. Fazer disso uma necessidade enquanto nós estivermos aqui. O objetivo principal em nós é a vida. Se eu não abraçar a vida, o universo não me abraça. Porque o universo vai entender que eu não estou abraçando a minha, a minha vida. E ele vai entender que eu não existo. E ele vai começar a entender que se eu não existo, eu não preciso. E eu preciso de tudo, mas começando por mim. Não adianta eu abraçar quem está ao meu lado, tanto é que essa Covid já mostrou isso, se eu não abraçar a mim. Então, tudo isso que você vai ter vai ser uma formação da de, sabe obstruindo, tirando a deformação que você traz. Para entrar em contato comigo e ter mais informações, é pelo 11 9 9675 5250. Repita, Isadora. Fala bom dia primeiro, né? Bom dia. É, para entrar em contato é 5250. Agora eu vou atender o ouvinte e depois nós damos os recados. O Dos pessoal cursos. tem que pegar lá né, a caneta. Isso, para anotar as datas Opa. do curso que vai acontecer ainda esse mês. Isso. Então, agora temos a Isadora aqui conosco, né? Uhum. É eventual, mas está aqui, né, ali. Isadora? Está ajudando. Isso. Então vamos atender o ouvinte, Doni. Alô? Alô? Caiu. Caiu? Ele cansou de esperar? É, ligou no começo. Ah, então. É que no começo tem que dar os recados, né? Então, se alguém quiser ligar, nós podemos até trabalhar com a frequência uhum. a pessoa. Eu vou até usar, né, uhum. entre aspas, a minha. Sim, sim. Que essa é a minha. Eu vou até é. pôr um pouquinho, ó. É só pra mim, ó. Ixi, aí, ó. Aí. Gente, é fantástico. E essa minha, ah, olha aí, está linda. Mudou o cabelo, mudei mesmo. Ai, não tava mais aguentando aquele cabelão. Tem que mudar, tá calor demais, né? Obrigada. Como é que é? Pro, pro Mar Rose, alguma Pro de Mar Rose, alguma coisa assim. Parece que tem mais ouvinte na linha. Vamos lá. Alô? Olá, bom dia. Bom dia, quem está falando? Pode vir aqui, ó. É Dirce. Tudo bem, Dirce? tudo Então, tá bom. O que que então, você... é, eu gostei da, do que, da, desse novo método, né? É. E é, não entendo muito, mas eu, assim, tenho uh, um problema, assim, visual. Tá. Ok. E eu uh, gostaria de saber, né, se, se pode me ajudar, né? Bom, é... Pelo que eu estou percebendo, uhum. esse problema visual que você tem não é, não é zerado. É, tem mais ouvinte, né? Não é. Zer... Ah, dá para você abaixar um pouco o volume? É isso, Doni? O volume do rádio? É, teu rádio está dando interferência. O meu? É, acho que sim, né? Acho que não. Ah, melhorou melhorou. Uhum. Então. Uh... Não é, não é 100%, né? Você enxerga. Sim. E você tem a visão limitada, ela é frontal? Sim. Ela é só frontal? Sim, mas frontal é a, é a, a frente, a retina. Oh, tá vendo? Agora eu te pergunto, como que eu sei? É verdade. Eu te conheço? Não. Eu percebi porque eu tô, eu tô com, com tudo aqui, ó. Ai, que bom. Então, isso me transmitiu. Que é, que é frontal. É Numa frontal. delas, eu tenho a impressão que é do lado de cá. A do lado de cá é, é direito, né? Eu não sei como ela está. A do lado direito... É, é... eu estou de frente o rádio, né? É isso que você quer... Você está é, olhando para o então, rádio, é. então estou, é direito. do É lado a dire... direito. Isso, isso. É, tá, ela parece que tem um risquinho a mais, alguma coisa a mais. Uhum. É isso? Ah, eu acho que sim, é, não é uma certeza, mas é, é, é uma dificuldade maior, é isso, né? É uma dificuldade, é, é mais nublado. É. É isso? Sim, sim, sim. Tá. Uhum. É, o Messias tá aí também, ó lá. O Messias Alves está no Instagram. Então, pessoal, é assim. Eu vou, me dar o seu nome, falo o seu nome três vezes, fecha os olhos... E ver o que você vai sentir. Eu não vou usar a minha frequência, né? É. Mas eu vou... Eu, eu vou... Você, fa... você fale três vezes o seu nome. Eu uhum. quero saber o que você vai sentir, tá bom? Como é mesmo o seu nome? Dirce Ana Pequeno. Dirce Ana Pequeno. Dirce Ana Pequeno. Disse Ana Pequeno. Ó, já, ele já está mexendo no copo, tá vendo? Sim. Ó, porque a água é pura, né? Ó, olha, começou a fazer bolinha é. na água, olha lá. Disse Ana Pequeno. Pede para a pessoa aguardar um pouquinho, tá Doni? Que eu já tento. Disse Ana Pequeno, disse Ana Pequeno. Dirce, Oi? você vai continuar com os olhos fechados, vai ficar um pouquinho aí, e já já eu te chamo, tá bom? Tá bom. E vamos atender o próximo ouvinte. Alô? Alô? Quem tá falando? É Maria de Luz de Santos Andrade de Campinas. Eu não ouvi direito, Dona, aumenta um pouquinho o volume, amor. Alô? Pode falar seu nome de novo? Maria de Lourdes Santos Andrade de Campinas. Tá, Maria, Maria de Lourdes. Pode falar. O que o está que acontecendo com essa menina bonita? Eu estou com um problema na vista esquerda que fica repuxando, assim, sabe? A vista. Sei. sei. Do fica lado rip... esquerdo. É, do lado esquerdo. Tá. Uh, do lado esquerdo, está repuxando. É. Isso vem acontecendo de uns 5, 6 anos para cá? É mais ou menos isso. Tá. E você percebeu o motivo disso? Foi uma, foi uma mulher que te mexeu muito com você, te incomodou de uma certa forma, e você hum. passou um nervoso muito grande. Isso deu uma repuxada nos seus nervos, Uh, faciais É, é aqui do meu olho E o, o meu ombro direito também tem uma dor muito forte Que às vezes, eu, quando eu durmo, eu não posso nem levantar o braço assim. tá. Levanto com a ajuda do outro Tá, então uh, você, Não sei se você teve uma separação um pouco antes disso se você tá, tinha algum relacionamento, marido, relacionamento. Mas hum. foi uma separação com alguém do sexo masculino que foi coincidindo com essa situação toda. Hum. Foi isso? É, depois disso, né? Depois da mulher, né? É, depois da mulher, nesse período. É, foi. Aconteceu, De... né? É, aconteceu uma separação. Isso. É que o meu namorado, a gente já estava há 12 anos junto, e ele é. falou, ó oh, eu vou para casa e depois eu volto. E não, não voltou, nem ligou, nem mais nada, tá. mas eu sou. É, o é. teu problema, ele está ligado muito a implantes de memória. Sim. Sim. Esse repuxar foi a musculatura que atrofiou e prendeu os nervos dentro dessa musculatura. Hum. Então você não sei se você percebe que você tem até dormência aí de vez em quando. Tenho, tenho. Para tratar você sinceramente, não vai ser agora em dois minutos. Hum. Dá uma ligada para mim, eu faço um atendimento online e hum. eu, eu ponho a frequência para você e mando por Sedex. Pode ser? Ah, pode ser. Mas é. liga o mais rápido possível, porque a tendência disso é piorar, viu? Tá bom, eu sei. Você já fez uma frequência aí pela rádio, pra minha irmã, que ela tinha uma dor no joelho e ela ficou boa. Ah, então, tá vendo? É, então... ela, ela fez aí na rádio mesmo, sabe? É, só que agora eu não vou poder fazer, que nós estamos assim só com quatro minutos. E eu preciso tá avisar sobre os meus cursos, tudo, né? É, tá então, bom. e vou atender a dizer. pessoa que está aguardando também. Mas liga lá, porque o teu caso é um pouquinho mais complicado, tá bom, tá bom. Lourdes? Tá. Um né? beijo grande para você. Tá bom. Tchau. Bom, pessoal, quem é que está aí? Maria o quê? Maria? Cecília. Maria, Maria, Maria, a Maria Alba. Maria Alba. Beijo, Maria Alba. Angélica. Angélica. Andressa. Manda um beijo para todos, né? <risos> Manda um beijo, sim, para todas. É. Para todos. Para todos, é. Então, uh, Doni, põe a pessoa na linha, por favor. Alô? Olá, estou aqui. Estou aqui. E aí, deu alguma mudança nesse olho? Assim, não, não senti, não, desculpa. Não, imagina, não, assim, nem uma clareadinha, não deu? De você abrir de repente... Sim, sim, sim. Não, pode falar a verdade. É, é, é, senti, assim, vendo as cores, né, mas tô vendo o armário, que eu tô na cozinha, mas, assim, as cores, é. né? mais forte. Ah, então tá bom. As cores, é... É, entrando é... assim um amarelo assim no, no, na janela assim cores muito Isso. bom né é já é alguma coisa para quem está três quatro minutos aí né é na frequência é verdade pena que eu não possa mandar água para você ai eu quero então mas aí entre em contato comigo uh -huh. você pode fazer online apesar de que eu, eu acho que você é daqui de São Paulo mesmo né sim você pode fazer online uhum. e não ter o menor problema. Tá bom? Tá ótimo. Então, tudo de bom para você. Obrigada para vocês também. Agradeço bastante. Tá, obrigada. Eu vou é, verificar direitinho o que fazer, né? Em relação ao método. Tá bom. Obrigada. Vale fazer, a... viu? Obrigada. Nada. Bom, vocês vejam bem que a, a ouvinte, a né? Dir -se. A Dirce. Em menos de quatro minutos, clareou. Já deu, lógico que não vai curar tudo isso, né? Melhorar tudo isso em quatro minutos pela rádio. Mas já deu uma clareada na visão. Ela já começou a enxergar as cores com mais força. Porque entra energia fria, entra a radiestesia, entra de tudo nessa frequência. Bom, pessoal. Uh, vamos falar do curso, que nós temos só dois minutos. Uh, dá para você falar? É, é, é, o, é o curso de radiestesia. Vira para cá, ó. vem para cá. Vem aqui. Então, o curso de radiestesia magnética imantada vai ser online dia 26, 28 e 30 de outubro. E o curso presencial também de radiestesia magnética imantada dia 31 de outubro e dia 1 de novembro. E esse é presencial, gente. Então, para complementar, né? O, o que a Isa falou, a Isadora, os cursos online são feitos três vezes por semana, vai ser em três vezes, porque eles são de três horas, de duas horas e meia online. Né? E, e ele é um pouquinho mais sucinto, ele é um pouco mais resumido. Enquanto que o presencial que vai ser no dia 31 de outubro e dia 1 de novembro é só para quatro pessoas, porém, estes começam às 10 horas da manhã e vão até às 18h30. É pegar direto, né? E você vai ganhar o você vai ter o pêndulo, a apostila e... e as frequências necessárias para você aprender e já fazer para você e depois passar para os outros inscrições abertas pelo 99675 5250 Armin de Gourmandi é meu nome pessoal ó vou esperar vocês irem lá no meu YouTube se inscreverem me seguirem no Instagram e me acompanharem em todos os lugares. Tá? Então se inscrevam lá no YouTube, curtam, blá blá blá, blá tudo aquilo. Um beijo grande para todos vocês, sempre na paz, luz e harmonia. Aguardo por vocês. ZYD 994